Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do Arroba Vamos começar pelo fato de que eu tô com uma full face de drag, tô com as sobrancelhas cobertas, tô sem peruca, sem maquiagem nos olhos, isso deve estar assustador. Mas sejamos bem-vindos ao carnaval! Pra esse primeiro vídeo, eu queria fazer uma produção bem elaborada pra vocês. Então eu vou ensinar uma maquiagem super colorida hoje. Aproveitando que a maquiagem é super colorida e tem vários elementos, eu quis fazer um rebocão e quis cobrir a sobrancelha pra fazer uma coisa bem drag, também vou colocar peruca e tal. Mas super dá pra você fazer a maquiagem que eu vou te ensinar. Que que eu vou fazer agora Pra ir pra festinha de pré-carnaval Pra ir pro carnaval também Se já estiver na época Quando você estiver assistindo esse vídeo Pra ir pro esquenta Dá pra ir pra todo lugar, gente Real, real, real Então se você quiser aprender Como fazer essa produção super colorida Já deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E claro Continue assistindo Gente, socorro, eu tinha iluminado o rosto inteiro e a sobrancelha não E vocês nem pra me avisar, né? Eu hein Bom, vamos começar como eu falei, eu já tô com a pele toda pronta e com a sobrancelha já nova feita Porque eu tô fazendo uma produção totalmente elaborada, então a gente vai direto pra os olhos Vou começar vindo na base corretivo da Mari Maria só pra retocar aqui, olha, na minha pálpebra Que eu não selei, de tanto abrir e fechar os olhos já tá tudo craquelado Porque a gente não quer fazer uma sombra tão bonita numa base tão feia assim, né gente? O resultado não vai ficar tão legal Então vou vir aqui com a gotinha do corretivo da Mari Vou espalhar com essa mini blender, geralmente eu uso a própria Beauty Blender no tamanho normal, mas é porque... Essa maquiagem deu muito trabalho, não quero estragar ela de jeito nenhum. Primeiramente, vou vir no meu quarteto de sombras Orquídea da Ludorana, tá? Vou escolher esse tom aqui de roxo, bem profundo, e vou depositar ele bem no cantinho interno, tá? Como a make é bem colorida e a gente vai usar todas as cores do arco-íris, tenta não espalhar muito essa sombra, tá? Parece que eu levei um soco, né? É diferente. E como vocês sabem, quando eu tô trabalhando com várias sombras, eu gosto de vir marcando primeiro e esfumar depois Então vamos deixar isso marcado por enquanto Na mesma paletinha ainda, eu vou vir em outro pincel pegar esse tonzinho de rosa aqui, que ele é bem forte, eu adoro esse rosa E eu vou marcar ele bem do lado do rostinho que a gente marcou Hoje eu vou fazendo as marcações mais na vertical, sabe? Pra pegar na extensão do olho inteiro Eu acho esse aqui o jeito mais tranquilo, o jeito mais fácil Caso você nunca tenha feito maquiagem arco-íris antes com várias cores nos seus olhos E é vir marcando tranquilamente cada um E depois você vem esfumando no pincelzinho, bem devagarinho Que não tem erro Agora eu vou vir na minha boa e velha, e bote velha nisso Paleta da Ludurana Vou pegar esse tonzinho aqui de laranja, tá? Pra colocar aqui do lado do rosa e vamos passar pro amarelo. O amarelo eu vou usar esse aqui da paletinha NYX Ultimate Bright. Vem fazendo as marcações primeiro, tá? Depois a gente vem esfumando individualmente. Como eu falei pra vocês, é o jeito que eu acho mais fácil, principalmente se você nunca fez esse tipo de maquiagem antes. Então vem numa boa, sabe? Que não tem erro Pra finalizar, as cores que ainda serão usadas serão esse tom de verde aqui e esse azul Então eu já vou fazer as marcações e daqui a pouco eu volto pra gente esfumar junto Tô de volta e todas as marcações estão devidamente feitas Só que isso não tá nem um pouco esfumado, então vamos cuidar disso Vou voltar lá naquele primeiro pincel que a gente usou E eu vou usar ele pra esfumar a primeira e a segunda cor Que tá entre o roxinho e o rosa aqui, tá? Também venho esfumando um pouquinho as bordas. Não quero perder tanta definição nelas. Mas venho esfumando bem de levinho. Vou pular o laranja e vou vir no pincel que eu apliquei o verde. E eu vou misturar o amarelo e o verde, tá? Vou esfumando aqui. Enquanto isso, deixa o laranja marcado aí, tá? Gente, olha a mão da blogueira como é que é. Audi. Vou pegar um pouquinho mais de azul, ó, aqui na pontinha do pincel e fortalecer um pouco esse azul, que eu acho que tá meio fraco. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer na minha maquiagem, tanto em maquiagem drag quanto maquiagem normal, é esfumar pra fora da minha sobrancelha a minha sombra. O laranja ali do lado do amarelo que a gente deixou marcado, eu vou vir num pincel desses laranjinhas e essa não é a técnica mais recomendada, mas eu gosto de fazer demais, que é vir, olha, com a pressão... Ultra leve, fazendo assim, ó, entre um e outro. Só pra esse azul aqui não finalizar bem clarinho, eu vou voltar lá na minha paletinha velha e acabada da Ludurana, vou vir nesse pincel aqui, ó, que ele tem um chanfro, e vou selecionar esse tom de azul aqui bem profundo pra deixar essa última parte da maquiagem mais definida. E pra esfumar essa linha que eu acabei de criar, eu vou misturar esse tom de azul da paletinha da Ludurana, que é bem escuro, com esse tom aqui da NYX, que é mais intermediário. E por fim eu venho no pincel, esse pincel aqui na verdade é de iluminador Mas eu gosto de usar ele pra esfumar e fazer esse truque que eu falei que eu gosto pra vocês Que é de, ó, vir aqui no final da maquiagem com movimentos rápidos e retilíneos Puxando a maquiagem pra fora, ó, pra cima da sobrancelha Eu acho que fica super bonito, parece que dá... Um lifting no olhar da pessoa. E outro truque que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês vão amar é o seguinte. Eu gosto de ter bastante definição nesse canto externo do olho aqui, porque eu deixo isso mais demais aqui embaixo. Então, quando ele não fica tão definido ainda ou quando borra, eu venho numa mini beauty blender, sabe? Numa esponjinha e passo aqui num pó, essa paleta de pó aqui é da Luisance, É a paleta Play The Contour. Vou vir num tom que se aproxima da minha pele e eu vou recortar a sombra que eu fiz. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver a diferença que eu vejo, porque eu acho esse truque incrível. Ok, parte superior do look dos olhos completa. Mas lembra do pincelzinho que a gente usou pra fazer esse chanfro aqui na lateral? Vamos voltar nele, inclusive vou voltar na mesma sombra, aquele azul mais escuro. E eu vou trazendo essa marcaçãozinha pra minha pálpebra inferior. Não por completo, porque a gente vai usar todas as cores de volta. Mas só esse cantinho aqui. E venha repetindo progressivamente esse passo, só que substituindo as cores na ordem inversa. Vou usar a lapiseira para olhos preta de Make B Vou aplicar a máscara de cílios, eu vou usar a Power Volume da Ruby Rose Para adicionar um detalhezinho, porque não pode faltar o um detalhezinho, né? Eu vou colar duas estrelinhas douradas no canto interno do meu olho só pra dar um tchanzinho a mais Ó, tá vendo quando a luz bate? Como fica bonitinho Amo. Finalmente, vou colar cílios e daqui a pouco eu volto pra gente continuar essa make. Tô de volta já com cílios colados. Então, a gente já podia super ficar com o olho assim e tal. E finalizar a make por aqui, só passar um batomzinho. Mas não, né? A gente tem que inventar a para pro carnaval. O que, que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou passar um pouco de blush. Blush normal mesmo, porque eu tô muito pálido, gente. Eu não consigo nem me olhar aqui no monitor sem me achar extremamente pálido. Então eu vou pegar um blush bem pigmentado. Esse aqui é o B1 da Ruby Rose. Gosto dele porque ele é super solto e super pigmentado Então pra make drag é maravilhoso Ok, agora que eu não estou mais tão pálido, tão fantasminha cinza Vamos continuar Recentemente eu vi no Instagram do Wesley Benjamin Carter essa maquiagem aqui Onde ele fez uma maquiagem com os olhos em tons frios E fez tipo um blush colorido em tons quentes pelo rosto inteiro, então eu amei Mas eu não queria fazer só o olho em tons frios, então eu fiz o com o íris inteiro Enfim, a maquiagem está completamente diferente O que eu vou copiar mesmo é o blush, só que eu vou fazer de todas as cores Isso pode dar muito bom ou dar muito errado, mas... Já estamos aqui, vamos lá, né? Vou vir nessa paletinha aqui da Queen, porque eu não gosto muito dessa paleta, ela não pigmenta muito bem. Então, pra hoje vai ser ótimo isso, né? Vou pegar um pouquinho desse tom de vermelho aqui. Ai, gente, socorro, já tô com medo. E eu vou começar a aplicar nessa região aqui, onde seria o final do blush. Vou vir um pouco nesse amarelo aqui, gente Aplicando acima do vermelho que a gente já aplicou Tô usando o mesmo pincel e tudo Eu tô com medo de ficar forte demais e as pessoas não entenderem que é blush Eu tô com medo de fazer fraco demais e as pessoas pensarem que meu rosto simplesmente tá manchado E que não foi intencional Ai, ah, mas enfim, né... Ai, gente... Mas tá ficando bonito, não tá? Das cores do arco-íris, faltou o aqui, aqui? Acho que nada Tem vermelho, tem laranja, tem azul, tem roxo Faltou rosa! Nossa, tem que ter rosa! Obrigatório ter rosa! Inclusive, vou até pegar uma sombra pigmentada. Ok, feito isso, eu acho que já é a hora pra gente reiluminar o rosto Então o que eu tô fazendo é vir numa esponja úmida Pressionando as áreas em que eu vou iluminar Porque como tem muita sombra em cima, pode ser que o iluminador não pigmente direito E também eu vou usar um outro iluminador Que é o iluminador Ruby Rose to Glow na cor Adorable Porque ele é um tom meio dourado, meio champanhe, que eu acho lindo Ai gente, o auge Ai, gente, eu tô amando! E a nossa maquiagem tá praticamente pronta A última coisa que eu vou fazer é aplicar um batom Eu comprei esse batom aqui e eu ainda não usei Que é o batom líquido mate 12 horas vegan da Max Love Eu comprei ele porque eu achei ele numa cor muito bonita É a cor 53 E eu até mostrei ele naquele vídeo de comprinhas Eu acho que foi o... Gastei 500 reais em makes baratinhas E ainda não tive a oportunidade de testar E hoje vai ser a oportunidade perfeita olha esse bocão... Hum. enfim, vou colocar uma peruca e um adereço secreto que eu vou te ensinar a fazer também e já volto então é isso pessoal, esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado Tô usando um adereço que fui eu mesma que fiz para combinar com essa maquiagem toda elaborada em tema arco-íris então tinha que ter um arco-íris em mim também eu não estivei a fazer esse adereço de arco-íris nesse vídeo aqui porque senão ia ficar muito grande mas se você tiver interesse, vai lá no meu instagram que é em arroba porque no momento que eu tô publicando esse vídeo, saiu um IGTV lá mostrando como é que eu fiz esse adereço explicando passo a passo e olha só gente, super combinou com a minha make Olha de joulinhas, tem muitas estrelinhas também nas nuvens, ai gente, enfim... eu amei o resultado final, mas eu super quero saber a opinião de vocês, então comenta aí embaixo o que, é que vocês acharam essa é uma super proposta pra você ir pro carnaval, você pode só fazer a make ou então fazer a make e o adereço e pronto, gente, é bem simples você não precisa estar de peruca, você não precisa fazer uma full face de drag, igual eu face mas como eu falei, eu quero a foto, porque a blogueira pensa na foto e também pra já abrir com muita beleza, né, essa época de carnaval aqui no canal, então... tá para vocês, essa primeira produção. Se você gostou dessa produção, deixa o seu like aí embaixo, porque isso é muito importante para quem cria conteúdo aqui na internet. O like é a recompensa que você dá pro criador para que o vídeo dele possa ser recomendado para mais pessoas. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui no canal tem muito vídeo toda semana falando sobre maquiagem, sobre a minha vida, sobre coisas interessantes que acontecem, mas também ainda vai ter muito vídeo de carnaval, então não perca e ativa o sininho pra você ser notificado, viu? <risos> não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais principalmente no Instagram se você quiser aprender a fazer esse arquinho saiu um vídeo no IGTV lá então corre pra conferir também vou deixar o link aqui na descrição o link do IGTV mas eu também tô no Twitter e no TikTok em arroba não se esqueça de compartilhar esse vídeo e com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you.